Na época romana, acreditava-se que aqui era o fim da terra. Aqui é o fim de terra, não estamos ali. Até chegam ali e voltam para trás? Sim, até o fim da terra. Aqui tem que chegar ali porquê? Porque é a peregrinação, é o fim da terra. É o caminho de Santiago, aqui não é Santiago é o caminho de fim de terra. Aqui temos o monumento ao Peregrino e ah. vamos ver vale é o barco é embaixo é caminho é ah. no terra Já não acho que não são. Então. tudo, olha. para meter nas minhas calças. <risos> não tinha este patapá Sim, bora. Já se vê depois. por oh, eso não no a nada no esta, preta, né? aqui, esta, preta. esta é Sim. Cria que esta é. Graças a si o un chiquito mira. No, no pero que se me que a vos que se no se O semáforo de Finisterra É o quilómetro zero. zero de Zero Finisterra, final do caminho de Santiago. E como sempre, muitos autoclantes estão a ver tudo. Cargava teu Ruta do Farol, Rota do Farol, para ali ver acima, é que temos ali. Está muito vento hoje. Toral de Finisterra. Olha, isso aí é, é uma coisa muito importante. 1998. Cabo de Creus a Cabo de Finisterna. Bem-vindos aqui para fim, fim da terra, É um lugar mágico da, da costa da morte. Aqui, ao longo de, de, desta costa, afundaram-se muitos barcos. Segundo a lenda, os discípulos que acompanharam o corpo de Santiago deslocaram-se a Dungion, aos Finisterre, onde estamos agora, para pedir às autoridades romanas. A autorização para enterrar o apóstolo no local designado, que séculos mais tarde terá conhecido como Santiago de Compostela. Mas, se eles vieram aqui, depois é que foram para Santiago de Compostela, vão enterrá Vão é? pedir autorização aqui neste uh, sítio mesmo, Finisterra. Assim nasceu o caminho de Finisterra, que é uma continuação uh, da rota mais popular de Santiago de Compostela. Olá, bom dia. o que é que acha aqui do Finisterra? É bonita É bonita? Pois mais bonita é Sagres É Sagres? gosta mais de Sagres? E o Kevin? A mesma coisa Mas já é lá em baixo? Não, não vou é, Não, não. não, ali, embaixo não vou. ali em baixo não vou é Ali em baixo é A parte mais extrema Vamos lá ver e Aqui é que é Finisterra O fim da peregrinação No tempo, no tempo romano acreditava-se que aqui era o fim da terra. Está a Lúcia a dizer o que é que é? É parecida com o bota-butílde. É bota-butílde. É. Mas olha, também tinha uma coisa. Sim. Porque que isto é, aqui podia ter um forte muito mais bonito. O forte de Cabo de São Vicente e o de Pessacos é muito mais bonito. Também. Então. Também não é? é? Com a fama que isto tem, podiam ter aqui uma coisa melhor. Pois. Fui à casa de banho, não sequer papel higiênico tinha e hi tínio, nem a porta fechava. Tive que me ijar de pé segurar com a mala. A sorte é que eu tinha aqui toalhitas na mala. Uma coisa com tanta fama, fora. Olha é aqui, perdeu. Mas é engraçado, é diferente, é diferente, é, diferente, é, diferente. é de trás, é de lado. Minha Já temos a cruzar aqui cruzar nosso carro aqui em cima.